tar arrependeu-se dos costumes dos Reis que o precederam, e de bom grado teria retornado à amizade dos Eldar e dos Senhores do Oeste. Inziladun assumiu esse nome porque tinha visão longínqua, tanto nos olhos como na mente, e até mesmo aqueles que o odiavam temiam suas palavras como as de um vidente.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 Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Tarpalantir foi o 24º Rei de Númenor, que tentou restaurar as tradições númenorianas durante os últimos anos sombrios do Reino. Nasceu em 3035 da Segunda Era e reinou por 78 anos até sua morte em 3255, aos 220 anos. Seu pai era ar conhecido pela forte oposição aos Fiéis. Já sua mãe, Inzilbeth, era da linhagem dos Senhores de Andúni, casa tradicional dos Fiéis. Tar-Palantir recebeu o nome Adunaico inziladon de seu pai após seu nascimento. Palantir é um nome Quenya que significa ou divisão longínqua, ou o que olha ao longe. É composto de palan, longe, e uma forma de Tir, observar. Assim como foi feito para todos os governantes de Númenor, cujos nomes estavam escritos no Pergaminho dos Reis, o prefixo Tar, Alto, foi adicionado ao seu nome. Já Inziladun significa Flor do Oeste. É um composto de Inzil, Flor e Adun, Oeste. A versão secreta em Quenya de Inziladun era Numelote. O pai de Tarpalantir, ar era um oponente ferrenho dos Valar e dos Elfos e baniu a utilização das línguas élficas em seu reino. No entanto, a mãe de Inziladun, Inzilbeth, era secretamente um membro dos fiéis e ensinou seu filho a ser um amigo dos Elfos. Quando Inzíladun tomou o Cetro de Númenor, foi uma época de grande escuridão na ilha. Desde a época de Taratánamir, todos os Reis falaram contra os Valar e questionaram a proibição que eles haviam imposto aos Númenóreanos contra a navegação para o oeste. A essa altura, as riquezas e o poder dos Númenóreanos cresceram, mas também seu medo pela morte, e sua alegria e anos diminuíram. Inzíladon procurou se arrepender dessas ações de seus predecessores, e adotou um nome real na língua élfica Quenya, na tradição de seus ancestrais, Tar-Palantir. Como consequência, ele deixou os fiéis viverem em paz. Mais uma vez, a árvore branca foi devidamente cuidada, pois o dom da profecia de Tar-Palantir lhe revelou que, quando a árvore perecesse, então também a linhagem dos reis chegaria ao seu fim. O rei também observou fielmente as antigas cerimônias religiosas dos Númenóreanos nos devidos momentos, visitando o Santuário de Eru, no Meneltarma. Os Valar não responderam ao arrependimento de Tarpalantir por causa da insolência dos reis antes dele e porque a maior parte dos Númenóreanos ainda era hostil aos Senhores do Oeste nem os navios élficos de Tolerência voltaram a Númenor novamente. tar ficou cheio de tristeza pela contínua rebelião de seu povo, e começou a passar mais tempo na antiga torre de tar sobre o Monte de Oromet, a oeste da ilha, perto de Andúñir, olhando para o oeste com nostalgia e anseio, talvez esperando ver o um navio vindo de lá mas nenhum navio veio de novo do oeste para Númenor, e a Valonê estava velada em nuvem. Seu irmão Gimilcad seguiu as políticas de seu pai ar e se tornou o líder do partido que havia sido chamado de Homens do Rei, e se opôs à vontade de dar abertamente e em segredo. Após a morte de Gimilcad, seu filho Farazon, Provavelmente se tornou o líder dos Homens do Rei, porque ele era ainda mais inquieto e ansioso por poder e riqueza do que seu pai, e usava sua fama como capitão, tanto por terra quanto por mar, e a sua grande riqueza para voltar o coração do povo para ele. Como consequência, houve conflitos e rebeliões em Númenor durante o reinado de Tar-Palantir. Tar casou-se tarde e teve apenas uma herdeira uma filha chamada Myriel. De acordo com a Lei de Sucessão, Myriel teria sucedido ao pai como Rainha de Númenor, com o nome real Tar Myriel. Não obstante, o poder e a riqueza dos Númenorianos continuava a aumentar, mas seus anos minguavam à medida que crescia seu medo da morte, e seu júbilo partiu. Tar Palantir tentou emendar o mal, mas era tarde demais e houve rebelião e contenda em Númenor. Quando ele morreu, seu sobrinho, líder da rebelião, assumiu o Cetro e se tornou o rei Ar-Pharazon. Ar-Pharazon, o Dourado, foi o mais altivo e mais poderoso de todos os reis, e seu desejo era nada menos que a realeza do mundo. Portanto, veio a acontecer que Tar-Palantir fatigou-se de tristeza e morreu. Farazon, o líder da rebelião, casou-se com Miriel contra sua vontade e contra as leis de Númenor, pois ela era sua prima em primeiro grau, usurpou o Cetro e tomou o título de Ar-Farazon, Tarkalion. Sua esposa Miriel foi nomeada ar Zimrafel. Então é isso, pessoal! Essa foi a história de Tar-Palantir o último rei fiel de Númenor. Sua tentativa de retorno às tradições aconteceu tarde demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br.